Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui jogando Estopagais mais uma vez, que legal Vamos lá, começar a jogar Estopagais. Vamos ver qual é a fase do dia Antes disso tudo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificação E vamos lá gente Vamos lá ver qual é a fase, nem essa fase sempre sempre tem que ser, mas tá vamos tentar, né? Essa fase aqui, eu nunca dou conta, nunca dou conta, tá vendo? Nunca dou conta, nunca dou conta. Essa fase aqui é a mais difícil de todas, tá vendo, gente? Esse boneco fica deitado aí, em vez de ficar levantado, não fica levantado, não. Oi, gente. Aí, já passou dois. Ah, coisa, coisa. Uh! Não. Eu vou ter que desistir dessa fase. Não dá, não. Falta seis jogadores. Falta agora... Vixe, Maria, não de conta. Não de conta. Vou sair. Gente, eu pausei aqui porque passa no anúncio, né? Então, vamos lá. Vamos lá, 30 jogadores, 32 jogadores. Vamos ver qual é a fase de novo, né? Tomara que não seja aquela. Tomara que seja aquela do round 6. To Tomara que seja aquela do Mel. Ah, gente, não podia ser uma boa. Eu não gosto daquela não. Gente! Essa eu nunca fui. Eu vou ver como é que eu vou.. Vou ver se eu vou dar bem ou se vou me dar mal, entendeu? Aí eu não sei se eu vou me dar bem. Tem que esperar, né? Tem que esperar. Aí, a gente passei. Isso aqui foi tranquilo, né? Porque foi tranquilo, que foi tranquilo. Voltei. Ai. Ai. Alão. Então, vamos lá, gente. Ui. a ah, gente, eu vou passar com certeza. Isso aqui é mais fácil. De... Ah! Ah, não. não. Ah, não, gente. Eu perdi. Que desgrama. Merda tava no final! Você fazia assim, é mais difícil Eu Tenho toda certeza, hein? tenho toda certeza Tenho toda certeza Merda, merda, merda, vamos de novo Vamos ver qual é a fase do dia Nossa, essa fase é boa. Gosto mais dessa fase que de outras. Eu gosto que eu vou deixar eles passar eu passo. Aqui primeiro, tá vendo, gente? Cada lugar que eles vai, aí eu vou também, tá vendo? Ai, ui meu Deus, eu tô morto aqui. Ah. basta aí viu, gente? essa fase aqui é a mais boa, entendeu? A mais boa, mais ótima, mais boa. Eu gosto dela mais que as outras. Aí o okay, a gente ó? Ó sempre fico por último. Sempre fico por último, sei já. Antes gente fico por último sempre, sempre, sempre fico por último. Vamos, tren, tá buscando fase. Não, tá logo Ah, ah, ah, fui. Passe, passe. Essa base eu nunca fui, gente. Eu vou ver como é que é. Eu nunca fui. Ah, essa que eu nunca fui, mas vamos ver que jeito que é, né? Eu acho que eu tenho que ficar aqui, né? Crescendo esses essas aqui, a aqui, a gente acha que tem que fazer isso. Saiu, fogo, desgrama. E aí, caiu. Melhor sair daqui. Eu vou porque quem não? A madam tá ganhando. Vou deixar bem. Ah, não. Acho que ainda tem como a gente ganhar Tá bom, deixa eu vou pra outra Osso bugou Deixa eu ficar em cima da bandeira. Qualquer deixa, tá vendo? Qualquer deixa ficar em cima da bandeira. Eu vou ficar aqui Perdemos. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Logo mais aí, tem amanhã tem vídeo, meio-dia. E hoje, seis e meia, tem vídeo. Então, deixa o seu like se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.